Olá pessoal, beleza? Espero que sim, eu vim gravar um review muito rápido aqui sobre esse novo produto aí no mercado que já tá fazendo um sucesso absurdo que é o MATS, né? MATS Tecnologia Avançada. Então vou fazer um review muito breve aqui, passando algumas informações acerca desse produto informações importantíssimas inclusive então fica até o final do vídeo porque eu tenho uma alerta tá para você não cair em golpe na hora que você for solicitar aqui o seu martezi tá ok então vamos lá aqui diz que o produto né além de ser um produto novo no mercado ele diz né que vai te auxiliar aí no controle da ansiedade vai te ajudar a regular o sono prevenir o estresse e estimular a perda de peso, que maravilha, né? Então, além dos benefícios que já é da propriedade do produto, você ainda vai perder peso, ainda vai ficar em forma, né? Então, muito legal aqui essa promessa, essa entrega do Martes, que realmente funciona aí tendo a sua tecnologia avançada, tá? O pote aí, ele é composto por 30 cápsulas de 60 mg. E aqui diz que ele é um produto 100% natural, ele contém uma fórmula Totalmente inovadora, foi desenvolvida inclusive para auxiliar no controle da ansiedade. Como disse anteriormente, vai né, prevenir o estresse, além de contribuir para ativar o seu sono e ajudar no processo da perda de peso, né? Max aí, ele cuida da sua saúde, do corpo, do equilíbrio. E da sua mente totalmente natural, ou seja, sem contraindicações. O mesmo tem o seu registro na Anvisa e é recomendado também pelo Ministério da Saúde. Então aqui, ó, conheça os benefícios do MATSI. esses benefícios acabamos de verificar. Eu estou inclusive no site oficial do produto Martins 100% original onde sua compra ocorre de forma 100% segura, qual você terá aí todos os benefícios garantidos aí. Então está aqui, ó, especialistas também recomendam. Temos aqui depoimentos reais de usuários, né? Raquel aqui deixa o seu depoimento, o Alex também deixa aqui seu depoimento. A experiência ao tomar aí as cápsulas do Marte tá então, não vou ler para não ficar tão longo esse vídeo, é mais para poder dar uma passada. Eu vou deixar aqui abaixo esse link, aqui na descrição abaixo desse vídeo, eu vou deixar pra você dar uma olhada aí com mais calma, tá bom? Esse vídeo é só para dar uma prévia para vocês e dar um alerta no final, como eu disse. Então, aqui ó, o que diz a mídia sobre a fórmula? Então, é, semana passada ou mês passado, se não me engano, tá? É, a mídia, ele, elas vieram, as principais mídias, tá? aí do vínculo né, de comunicação, a G1, a Veja, Tua Saúde, a Saúde, elas é, puseram né, é, algumas matérias aí online, na, nas mídias televisivas a respeito acerca do produto, acerca, acerca da... Fórmula Mars. então por isso essa grande procura, né, se foi divulgado nesses meios aí de comunicação, com certeza a grande massa, a população está ciente aí do produto, da entrega do mesmo, então por isso essa demanda aí de muita saída do Mars, tá? E falam muito bem, inclusive, aqui a mídia acerca da composição da Fórmula do Mars. Que é por isso esse grande sucesso. E aqui abaixo nós nós vemos aqui algumas ofertas, né? E, inclusive, olha que legal: o frete ele é totalmente é, gratuito. Você ganha aí um desconto, ó, de 63% aí no pedido de 5 potes, tá? Frete gratuito, todos têm frete gratuito. Então, um baita descontaço aqui do produto. Você consegue ainda assim parcelar aqui, ó, em 12 parcelas de apenas R$ 34,18, tratamento completo a longo prazo, você terá todos a toda a garantia dos benefícios aí no dia a dia para você. É, aqui, ó, tem um desconto de 50% na compra de 3 potes. E você consegue ainda assim parcelar nesse valor aqui. Ou se você quiser também, pode ser à vista o é, um Martins. Eu quero frisar aqui nesse, nesse review, inclusive. Ele só vai funcionar para você aí garantindo todas as vantagens e benefícios que ele promete, que ele te entrega. Se você usar ele como um tratamento Sério, e o recomendado pela fórmula do produto, né? Pelo formulador, é que você utilize aí no mínimo por três meses. E por isso que esse daqui é né, a oferta do meio, é a oferta mais recomendada para você, é a que mais tem busca no site, tá? Esse e esse aqui ao lado. Porque é um tratamento sério. Se você usar por três meses, você terá toda a garantia dos benefícios aí a longo. Prazo. Agora, se você quiser experimentar, ainda assim você consegue alguns benefícios, né? E a evidência, sim, de que o produto realmente, o funciona. Então, esse aqui é mais para quem quer experimentar e já conseguir aí uma grande diferença, né? Já vai perceber aí as sensações, os benefícios que o produto vai entregar. Mas para você que quer um tratamento a longo prazo muito sério, com tudo garantido aí para você, tratamento no mínimo recomendado pelo formulante 3 meses, tá bom? E descendo mais aqui abaixo, existem as formas de pagamento, boleto bancário, hipercard, elo, enfim, você pode estar escolhendo uma aqui de acordo com é, o que você tem hoje, o que será facilitador aí para você. Você também consegue aí, né, como eu falei, parcelar em 12 vezes no cartão de crédito, o site é 100% seguro, porque se trata do site o oficial do Martins, satisfação garantida, você tem aí 30 dias para testar o produto, isso mesmo, você terá 30 dias para ingerir a fórmula, caso não fique satisfeito ou satisfeita, você ainda assim consegue reembolsar de volta para você todo o investimento que você é, investiu aqui no Martins, então é zero risco e mais qualidade de vida e saúde aí para você. Então tá aqui, ó, 100% natural. Tem o FAQ aqui abaixo, né, das perguntas aqui do público, né? Então, a, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo esse site para você ler, né, clicar aqui, ó, e ir lendo as opções e acompanhar, né, com calma tudo que eu falei, que eu mencionei, informações a mais que não foram ditas aqui nesse vídeo. Agora eu vou falar para você o final que eu prometi, é o martes devido ao seu grande sucesso, a grande procura Muitas pessoas aí na internet estão é, usando de má fé né, esse sucesso, que é o produto, e estão falsificando, tá, alterando a fórmula, se passando pelo marketing original. Posso citar aqui alguns sites, OLX, Mercado Livre, e alguns outros aí de classificados pela internet. Então não compre nesses sites, muito provavelmente você vai encontrar lá réplica desse produto, vendendo mais barato do que o original, inclusive, para poder ter a saída lá, só que você vai estar pondo a sua, a sua saúde, em primeiro lugar, em risco, vai cair em um golpe e muito provavelmente não vai funcionar o produto. E outra, muito provavelmente também você não vai receber na sua casa o produto Mates, tá? Não vai receber, tá? Muito provavelmente. Então, fique alerta, não caia no golpe, eu vou deixar aqui abaixo o site oficial para você ter acesso a todas essas informações, ok? Tchau!